Eu virar o player mais rico de todo Stonecraft Enquanto eu jogava hoje, eu descobri uma oportunidade incrível de negócio E eu vou usar ela para me tornar muito rico Para quem não tá ligado, essa daqui é a cidade de Stonecraft Onde todo mundo fez suas lojas e vende seus itens E eu tenho duas lojas aqui Esse pet shop, que eu vendo alguns pets mágicos Como por exemplo, esse daqui que me dá visão noturna infinita E esse daqui que faz o quebrar blocos um pouco mais rápido Tipo, olha a velocidade da minha mãozinha <risos> <risos> E essa aqui é a minha primeira loja Ela tá até aqui pequenininha né? Mas é minha loja de minérios. Nela eu vendo de tudo: desde carvão, ferro, diamante, redstone, nederita, quartzo, ouro. E digamos que em alguns momentos a minha loja vende muitas e alguns outros não vende tanto. Se vocês olharem aqui na real, agora eu tenho 120 reais aqui, com mais 60 aqui e mais 60 aqui. ó Eu tenho aqui 240 conto só desses minérios que eu vendi. Aí ah, para você que não sabe, Stonecraft é uma série no qual, quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem, então é muito importante ter uma grana. Para minha sorte, atualmente na minha carteira eu tenho 1456, é muito dinheiro e até tem algumas coisas que eu queira comprar para gastar esse dinheiro, mas hoje não. Depois que todas as minhas e meus diamantes foram vendidos, eu notei uma coisa: quando a minha loja não tem nada só que para vender, eu não ganho dinheiro. E outra coisa que eu notei junto com tudo isso é que a cidade está ficando cada vez maior e logo logo todo mundo vai ter como conseguir seus próprios minérios. Então tá na hora de usar a inteligência. Meu plano é o seguinte. Primeiro passo é criar um plano de negócios. O segundo é fechar essa loja atual. O terceiro é arrumar um estoque finito de minérios. E o quarto é uma farm ultra mega bolada de nederita. Assim a gente vai arrumar novos clientes. E de quebra no meio tempo disso tudo eu reformo essa loja. E esse plano vai ser bom. A primeira parte já é criar um plano de negócios. E o plano de negócios que eu tava pensando era um sistema de assinatura. O pessoal pega a carteirinha deles, me paga um valor tipo um sem lão da vida. Bom demais, né? E com isso eles têm acesso os minérios da loja. Por exemplo, eu pago 100 lão e agora eu posso pegar todos os minérios que eu quiser daqui. Por exemplo, carvão, ferro e qualquer outro. Como a loja sempre vai estar disponível, ninguém vai pegar muito mais do que precisa. Sem falar que a sua altura do campeonato lucrar 100 lão com uma pessoa já tá complicado. Então se eu, eu comecei aos é seis participantes da série e só com essas seis pessoas eu já vou ter 100 desconto, que é muito lucro. Tá, então o plano de negócio tá feito, pode riscar a tarefa editor e a segunda vai ser até que fácil também. Deixa eu pegar todas essa tralhas aqui vamos jogar no meu baú. Deixa eu quebrar essas porta aqui e pronto, loja fechada temporariamente. Como que uma única palavra quase ocupou tudo? Escreve certo isso Sei lá. Então, loja fechada e agora a gente parte para a próxima parte. O estoque infinito na real, na real, na real, na real. Revira voltas aqui em Stone City. Soldado falou que agora tem um banco na cidade e que era para eu ir lá alguma coisa assim. Eu ia começar a formar meus minérios, mas se tem um banco, muitas coisas podem ter mudado e consequentemente o preço dos itens que eu vou vender lá também. Antes eu também tenho que vir aqui Aqui na prefeitura aproveitando que eu tava enrolando para isso e eu tinha que pegar uma coisa aqui. Aqui tem um livro com todas as leis da cidade. Se vocês quiser, vocês podem pausar para ler e junto com essas leis. O soldado mesmo que pegou a cidade para ele agora, ele já descobriu uma delas. Então ele tá devendo um item pra gente. isso que eu não entendi muito bem sobre. Depois eu vou atrás. Isso é o banco? Tá estranho. Gostei, eu acho. Deposite tábuas, deposite um fe... Eu acho que isso aqui não é o banco, não, gente. Ah, aqui é o banco. Agora sim, tem, tem um cofre com meu nome e com valor aqui, então aparentemente esse aqui é o meu cofre do banco, no qual eu posso guardar as coisinhas. Legal, Pô, eu ganhei 600 conto e 600, 600. Todo mundo ganhou 600 conto. É. Ainda bem que a gente veio para cá antes de criar o nosso negócio. Agora, em vez de eu cobrar 100 lão pela assinatura do pacote de minérios, dá para cobrar uns 400 conto, porque como é vitalício, a galera vai falar mano, 400 conto vai fazer falta. Mas bom, como a gente precisa farmar literalmente todos os minérios infinitos, a gente vai ter que atuar de uma forma inteligente. Aqui, para quem não sabe, é uma farm de plantação do Nether e plantação de gelo. Com elas, a gente vai ter essência de nether e de gelo, obviamente, né? Podendo fazer basalto, cogumelo do nether, milion música, nether hack, soul Soil e por aí em diante. E do gelo, podendo fazer neve e gelo, né? Porém, agora eu não preciso dessas coisas, então eu tiro elas daqui. Eu preciso fazer a farm de todos os binérios e eu tenho algumas opções para isso. A primeira é, eu posso plantar tudo aqui nesse jardim, o que honestamente eu acho que vai ficar bem feio. Eu posso fazer a farm dentro de uma das casas, como por exemplo... Essa farm que eu tenho nessa aqui, essa que eu tenho aqui. e Basicamente, eu também posso criar uma nova área de plantação. O que coloca na minha mente que são muitas opções? Eu tive uma ideia de como fazer essa farm funcionar de, nossa, de uma maneira muito inteligente. O problema é que só dá para fazer ela dentro da loja. Então, adeus loja. Nossa, quem diria, né, mano? A minha primeira loja está sendo quebrada, mas eu vou reformar ela. Então tudo bem. Eita, quebrei a calçada. Deixa eu refazer aqui a coitada. Eu vou tirar essa marcação aqui que fizeram. Mas se isso aqui for terreno de alguém, eu compro depois. Não tem, não tem problema, não. As marcações do terreno. Vai ficar bem coladinho com a loja. Legal, né? Que a outra loja. As paredes. Legal, eu tive que remover um pedaço da parede daqui. Juntou tudo. Então, no futuro, eu vou ter que fazer uma obra para essa janela dar em algum lugar. Ah, não centro de uma parede. A fachada já tá começando a melhorar. Tá ficando da hora, hein? Prontinho. Fiz tudo o que eu queria aqui. Só faltam duas coisas. Uma, pegar aqueles banners do Minecraft e escrever minérios aqui. Tem que colocar umas cadeirinhas aqui depois e aqui dentro tá bem legal. Ó. Tem a portinha, tem uns discos aqui. Ó, bem-vindo, compra tudo, obrigado, volta sempre, uns minérios para mostrar que é de minério e eu quero espalhar todos os minérios aqui. Só que daqui a pouquinho porque eu vou levar minha gata no veterinário. Então, corte instantâneo. Bom, eu tava pesquisando na internet como fazer aqueles banners do Minecraft escrito de letras. O editor tá colocando alguns na tela aí pra vocês verem. Só que eu achei que era muito chato e não era tão legal. Aí, dando uma outra olhada, se vocês olharem aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços com o número zero. Tenho dois espaços aqui sobrando, dois espaços aqui sobrando. E o legal deles é que se eu tiver uma etiqueta renomeada como Minérios, por exemplo, eu clicar aqui, vai escrever Minérios. Eu só não sei se aparece é o acento, deixa eu colocar aqui. Minérios. Oh, funciona. O que talvez vocês não saibam também, Aqui dá para mudar a cor, vamos testar algumas, branco, ruim, roxo, é, azul, rosa. Nossa, não dá pra ver nada rosa. O preto até que não ficou tão ruim, não. Uh, verde ficou bom. Nossa, e o verde combina com as coisas, né? Vermelho, nem tanto. É, eu acho que eu vou de verde. Ó, é diferente, uma atenção, dá pra ler. Ó, essas placas aqui até são legais, são fáceis de ler, mas eu queria fazer uma loja mais bonita, sabe? Então, bom, temos aqui a entrada agora, ó. Entrada, funcional, bem-vindos. A loja é decorada. Aqui tem o sistema de assinatura. Eu já escrevi que vai ser 400 reais. Quando as pessoas pagar, vai vir pra cá, que é o meu sistema de baús. E o meu acima de baús, ele guarda automaticamente, ó, coloquei aqui, ó, sumiu. Por exemplo, se eu guardar o secret chest que eu tenho, já tá aqui para mim. E só eu tenho acesso, o que é muito bom. Agora você pode estar se perguntando como as pessoas vão pegar os blocos aqui, sendo que aqui só tem bloco de minério. E aí que entra o secret chest. Eu posso criar um baú do bloco que eu apontar, por exemplo, esse aqui virou um invisível, porque bugou. Mas eu posso criar, por exemplo, um, do bloco de diamante. Aqui, ó, isso é um bloco de diamante que você pisa normal. Mas é um baú. Todos os minérios vão virar esses baús secretos. E embaixo vai ter o sistema, que é o que a gente faz agora. Que por sinal também tem que ter uma entradinha para cá. Para cá tem que ser outro tipo de madeira. Ah, essa madeirinha aqui é muito bonita. Aqui tem que ser essa, porque é divisão. Ó, mas essa daqui. Eu vou deixar a portinha sempre aberta. Legal, bonito escadinha também Cara, eu tô gostando daqui e agora entra a hora que a gente tem que fazer o nosso sistema para fazer a farm de minérios e aqui ter restock. e vai ser bem legal o meu plano é o seguinte bloco aqui bloco aqui aqui aqui aqui aqui aqui aqui quebra esse daqui quebra esse esse e aqui eu abro uma sala agora eu sei onde tá cada um dos minérios elevador aqui elevador aqui disfarça o elevador Deixa eu ver se funcionou funcionou placa aqui placa aqui Tampa de novo quadro. Agora eu vou ter que esperar vir o certo vai demorar. Foi pode parecer ou não. Mas agora a gente tem uma passagem secreta Vem pra cá e temos um elevador. Descobrimos que o elevador não funciona mais. Eu tenho uma solução ainda bloco fantasma. Para quem não sabe o bloco fantasma é muito legal. Ele funciona assim ele vai criar um bloco igual o bloco que ele estiver apontando. Então por mais que aqui tem um bloco você tá vendo, sólido. Ele é um bloco fantasma. Aí aqui a gente vai ter a sala de operações tranquilinha e ninguém nunca vai suspeitar. Vamos começar tudo criando os baús fantasmas. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom. Nove. Agora que eu tenho todos os blocos aqui no chão, eu transformo eles em baús. Venho no esconderijo e quebro eles. Agora tudo isso daqui é baú holograma. Nossa, que da hora. Agora primeiro deixa eu deixar esse espaço um pouco mais prático bem melhor. E agora a gente vai criar uma gambiarra tecnológica. Eu acho que é melhor eu montar e mostrar depois. Na real, acabei de perceber que eu vou ter que sair as compras. Eu vou precisar de um item que crafita outros itens automáticos. Deixa eu explicar pra vocês. Vamos supor que se eu ensinar que se misturar quatro terras assim, ele vai virar um item. Daí, sempre que tiver quatro terras aqui, ele vai querer esse item. É literalmente um craft automático. Como eu tenho nove bancadas, eu preciso de nove. Então, compra nove. É 10 real cada um. Meu Deus, ainda bem que eu vou ganhar uma grana com isso aqui. Onde que paga? Ah, aqui Ó. Por sorte, eu tenho 90 conto. Então vamos pagar aqui bonitinho. Pronto, 90 conto. E pegamos 9. Agora eu posso fazer isso em paz. Meu Deus do céu! Gente, parece fácil, mas isso aqui não foi noite. Eu tive que parar e pedir do potelete duas vezes pra vocês terem ideia. Olha, eu vou explicar uma, mas vocês multiplicam por 9 Porque são nove minérios. Plantação de minério. Vem pro baú. Depois que ele vem pro baú, ele tem que entender que ele tem que ir pro craftador. Do craftador, ele vai pegar as essências e vai craftar o carvão. Craftando o carvão, ele tem que entender que ele tem que ir pra este baú. Além de eu ter que programar esse baú para depois esse baú para depois esse baú, eu tive que programar energia para esse aqui e depois colocar filtro para o que é dessa linha ficar nessa linha, o que é dessa nessa, nessa, nessa, para não se misturar. Então assim, foi suave umas 80 programações diferentes. E olha aqui, ó, tem esquema de filtro, prioridade, inserir, extrair, energia. Nossa, é uma doideira. O que importa é, deu tudo certo. O único problema é que a gente não tem todos os minérios ainda, porque demanda tempo, já que a farmácia tá rodando. Então deixa eu ajudar aqui por enquanto. Vamos colocando aqui só para facilitar ouro, quartzo, mandar real que diamante não tem muito não, netherite, esmeralda, redstone, ferro, carvãozinho. Só vai faltar lápis lazuli, mas lápis lazuli, para ser sincero, não tenho muito, então eu vou ter que colocar para farmar aqui mesmo. Deixa ele farmando e conforme vai juntando ó, o item é criado e vai vindo para cá. Agora a gente tampa essa gambiarra, porque a ideia é que ninguém tenha que ver ela e pronto. Ah, e eu fiz aqui também agora. Eu preciso de clientes. Isso deu muito trabalho e eu quero ficar rico. Então vamos chamar alguém para visitar a loja. Fala, mano soldado. bom? Fala, LG. Bom, e você? Bom demais. Eu queria te mostrar e convidar você a fazer parte do meu novo empreendimento. Fazer parte? Eu não gosto desse papo, mas cadê? Não, não, não. Você vai ser um assinante. Bom, é, você lembra a minha antiga loja de minérios, né? Você pode ah, notar que ela deu sim. um upgrade, correto? Caraca, bem mais bonita. E, e digo mais, saber que o upgrade não foi só estético? Foi o quê? A qualidade multiplicou vezes mil. Vamos então, fazer é o seguinte, entra aqui na loja, entra aqui na loja. Sinta-se à vontade, dê uma olhada aqui, vê o que você acha. Caraca, tocou o sino ou você que bateu a mão sem querer eu, eu, eu, que eu que toquei, eu que toquei, eu achei ele legal. Ó, oh, chique. Bo, bom, se você olhar aqui, você vai notar que tem todos os minérios do Minecraft e futuramente pode ter de mods. Hum, interessante. Deixa eu te explicar como funciona em primeira mão esse, esse empreendimento incrível. Você paga uma assinatura que é vitaliza, então você vai pagar uma só vez 400 conto em troca sempre que você quiser e precisar tu vem que pega os minérios por exemplo a ah, necessito cinco packs de nederita Tu pega e o melhor de tudo mas cara e se eu pegar o baú inteiro de nederita como que fica depois o restoque re é automático 24 horas por dia estamos gerando mais minérios para sempre aumentar a quantidade calma eu... aí eu peguei aqui a nederita e não apareceu mais minério aqui não então não é instantâneo é automático enquanto você tá aqui sem você saber embaixo de você para você como você é um cara técnico com madeira, eu vou te mostrar. Vem pra cá. Aqui, ó, tem uma parede secreta. Olha! Enquanto você tá aqui, ó, tem um sistema mirabolante, ó, criando os minérios pra gente. Interessantíssimo. Mas é, 400, quando dá pra fazer um descontinho, não, LG? Eu vou fazer o um túnel lá pra tua base. 350. 350? Mas lembra que, ó, não é pra hoje, não é pra semana. É pra até o final da série e sempre vou estar tá adicionando novos minérios de mods. Você pode escolher um minério do seu mod, eu posso colocar pra você. Beleza. Vou fazer esse investimento aí, porque eu sou parceiro e eu tenho que fazer o eu não vou dar na série Não, mas, mas tem que pagar lá no caixa para Porque eu, te, eu tenho que sentir Que a loja tá funcionando, entendeu? Eu não tenho escada aqui Eu não vou Eu não vou Nossa, por essa eu não esperava <risos> Toma, tá pago. 350. Muito obrigado pela confiança. Sempre que você quiser um minério, você pega. E caso você não queira o um minério, ó, tem uma marinha pra você relaxar com os amigos, trocar uma ideia. E também caso não, na hora que você sair, nunca se esqueça aqui, ó, obrigado e volte sempre, tá bom? Ah, é, aí sim, LG, valeu, mano. T -t Tamo junto, cliente, tá bom? Depois, ó, duzentinho, duzentinho, você faz anúncio no, no, no avião aí da cidade. Passa E irei pessoal. querer em breve. Deixa eu só fazer mais pessoas me dar dinheiro, tá bom? Demorou. Tamo junto, LG. É nóis, é nóis. Opa, e aí, LG? Harcy, e aí, mano? Que que é isso aqui? É sua? Ah, eu, eu dei um upgrade na loja de minério. Que que você achou? Caraca, que da hora que ficou, velho. Ô, oh, Raul, entra na loja, dá, dá uma conhecida aí, cara. Fica à vontade. Uuuuh, licença. Velho, que da hora, velho. Nossa, ficou muito lindinha, cara. Cara, House deixa eu te contar. A loja mudou de sistema de operacional. Você paga uma assinatura na sua vida de Stonecraft e daí você pode pegar uhum. todos os minérios daqui sempre que quiser. Por exemplo, ah, eu quero um pack de diamante aqui para o meu vídeo, para minha farm. Vem e pega. E se acabar os Nossa. diamantes que tem aqui no baú, depois de um tempo, o rei estoque é 100% arcomático, Raul. Caraca, adorei essa loja, velho. Tem até essa área você aqui viu, fora mano. que você Ficar relaxado em breve, Raul. Eu quero colocar até minérios de mods. Enfim, você se interessou pelo nosso, pelo nosso programa de assinaturas? Quanto que é a assinatura? Então, se você tiver alguma dúvida, melhor tem um livro para você ler, mas tá saindo por 400 conto. Eu tenho, eu vou assinar. Eu quero assinar. Então, então é só você pagar 400 conto aqui ó, nesse baú agora. Aqui ó, eu vou assinar. Sabe por quê? Eu ah. vendi a minha base justamente por 400. Então, ó, então você tem a grana certinho, né? Raul, tu vendeu sua base? Eu vendi minha base Para quem? Fofoca. Ele vai fazer foguete. <risos> Nossa, eu tô um vizinho com uma fábrica de foguete, mas enfim. É, o é um progresso, né, cara? Vou fazer o quê? Ah, <risos> ó, 400 conto aqui, ó. Nossa, Rars. Obrigadão, viu, pela confiança. No futuro, eu vou estar tá tentando sugestão para colocar alguns minérios de mod. Então, se tiver algum que você quiser, a gente conversa mais no futuro. Mas demais é isso, cara. Minério à vontade, pode pegar. O restock re é automático, demora um pouco, mas é feito. Lugarzinho para relaxar, para ficar com os amigos aqui, conversar. Qualquer coisa, mano, tamo em casa, tá bom? Caraca, adorei, velho. Adorei mesmo a loja. Ficou muito, muito bonitinha. Demorou é demais, viu, meu querido? Fala falou? Oi, fermai. Falou, Valeu, falou, LG. E ali está o nosso último cliente de hoje. O cara que me deve uma grana. Oi, Apu. Eu só tô passando na rua, sai fora, Zé. Ca calma, Apu, calma, Apu. Você não vem toda hora pedir bloco e minério para mim? aí nossa, Apu. O que que é essa loja linda aqui? Olha aí, peraí, o que que tá diferente aqui, mano? O tá, que tá escrito aqui, Apu? Minérios. Como Mano, você pera fez isso? Você espera aí. aí. Dá, dá uma entrada ali. Apô. Dá uma entrada ali para você dar uma olhada. Assim. LG, eu acho que eu Oi. fiz algo errado. O quê? É o Nérios. Ih, não, depois eu arrumo. Tudo bem, não, vai, ter <risos> uma, vai ter uma taxinha, mas depois, depois eu arrumo, tá bom? Não, não, não. Não arrumo. Eu não arrumo, é fácil arrumar. Relaxa, é, é, entre na loja, pô Mano, ah. assim, eu convenci todos os clientes até agora. Você é uma pessoa que vem falar comigo bastante, então você sabe que eu sou de confiança. Leia o livro e depois você fala para mim o que você acha. Loja de Minérios, A assinatura custa 4 400 reais. Pagando uhum. uma vez, não paga nunca mais. Basta pegar o minério que deseja e aos poucos o estoque se renova automaticamente. 400 reais. Uma, olha quantos minérios. E lembra, não é hoje, não é essa semana. É o estoque inteiro. 52 minério de ouro aqui dentro. Ege. Então, daqui dois minutinhos, vai ter mais um, mais um, mais um, mais um. 24 horas gerando igual a plantação. Na realidade, é a plantação. Todos os minérios, mas ô, oh, assim ah. você lembra que o preço das coisas é alto, né? Então você sabe que não vale a pena ficar comprando toda hora, assim vale a pena, né? Eu acho que tá meio caro, LG, mas eu entendi o seu ponto, cara. Faz sentido, e aí, vai, vai assinar, vário. Nem que eu quisesse, LG, tô pobre, velho, mano. apu. eu tenho uma solução. Ah, e qual seria a solução? Vem cá comigo, ó. Oh. Vou ficar devendo mais dinheiro, não, velho. Não, você vai poder. Ass... Fazer assinatura e pagar o que se me deve ainda, ó. Vem aqui, ó. Seguindo aqui em volta, você pode ver que eu fiz várias decorações. Você tem uma salinha aqui de café, tudo tranquilo, né? Você pode admirar tudo. A loja botânica, né? Eu uh -huh. acho que é isso. Apu! Ah, ó, oh, meu Deus! O que, que é isso daqui? <risos> não, velho. É que... Mano, peraí, esse aqui é um banco? Ah, não! E peraí, esse banco tem uma placa com seu nome que tem um salário para você? Mano, eu não tô entendendo. O que é isso? Sei lá, coisa do soldado. Eu sei que. A Agora você é tem meu dinheiro para fazer é assinatura. Pega... Ah, eu peguei 300 para mim também. Oxi você tem que botar tá? um cofrezinho também, ó você pega o um cofrezinho, você coloca, daí você vai ter uma chave que só você consegue abrir, você coloca no lugar do baú aí. Ah, que da hora, véi. Mas e aí, eu tenho agora eu tenho 600 reais, mas eu, eu não sei se eu quero assinar, não. Ali, ah, assim, ó, assim, 400 a assinatura e você para de me dever aquele cem lão. 300 e eu não tô te devendo mais nada. ó Não, não, você me deve sem lão e a assinatura é 400, daria 500. E eu tô cortando o que você tá devendo deixando só por 400 vezes 500. Então, mas é como você é muito meu amigo, você vai me cobrar 300 só. Só se pagar a nota de um Caramba, é e tem que ser no caixa da loja lá. Ah, tem que ser no caixa da loja? É, esse fato é fato importante, porque me deixa mais feliz. Nossa, é tanto dinheiro que tá até caindo na rua aqui, mano. Calma Olha, aí. Se, se, eu, se eu pegar, se eu pegar, vai ter que arrumar mais um real pra pagar daí. Não, não, não, não. Se eu pegar meu, se eu pegar meu, se eu pegar meu, meu. Ih! Tá, ok. Calma aí. É só jogar aqui dentro? É. Deixa eu escrever aqui, arroba irmandade. a puta com 397 aqui só. Ah, mano, você não vai me cobrar três e que você me roubou, velho. Você deixou cair. Ah, vai. Toma cinco aí, vai. Ô, louco! Deixa eu pegar isso daqui, bonitinho, que eu vou guardar na minha carteira daqui a pouco. Então, ah, pô, agora, sempre se quiser o um minério, só vim aqui pegar, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu posso botar um, um funil aqui, tipo esse gender chest e pegar todos os minérios direto no mercado? Não, porque todo mundo pode querer usar os itens, né? Mas se você muito de algum item. Você pede para mim que eu consigo mais ou você entrar na parede, pô? Ué. É. E daí você pode você mesmo acelerar a plantação que você quiser para ir é rápido? Ah, caraca, mano, bom demais, é. Nossa, agora sim valeu a pena. Ah, quero naderita, sei ó. Acelera, tá gerando naderita para você. Muito top, velho. Agora, agora valeu a pena. Show demais, né? Enfim, vou, vou lá roubar mais uns troços. Tchau, tchau.